Tem uma hora aí que... Olha, olha aí, olha aí o oh, que é aquilo amor, ali. Isso aqui, meu. Olha, a gente falou já na outra live sobre o que seria esse negoção aí. Na verdade, não tinha essa imagem, mas tinha lá no texto da, da revista, né? E eu, vou, eu até trouxe de novo a citação, enquanto o César vai deixar rolando em frames, para vocês verem que isso aí existe no, na, na obra do Tolkien. É, lá no poema Fast Tócalo, que tá lá no livro As Aventuras do Tom Bombadil, tem um versinho que fala, entre aspas, monstros terríveis há no mar. Então, esse poema, que é canônio, oh, lá vem o cano de novo, mas ele faz parte dos escritos do Tolkien, foi publicado em vida ainda pelo Tolkien, fala que havia realmente monstros terríveis no mar. E lá na parte de etimologias do volume 5, de A História da Terra-média, na entrada para o elemento Locke, ele fala, é, fala vários, vários termos com o com, com esse elemento Loki. Por exemplo, Uru-Loki, que é dragão de fogo, Loki que é dragão alado, e aí ele fala de Lingui-Loki, que é dragão-peixe ou serpente-marinha. Então, Tolkien tinha criado até um termo para esse bicho aí, que seria Lingui-Loki, dragão-peixe ou serpente-marinha. Então, Inclusive, lá no mapa da série, tem vários... se vocês olharem a Belê, Gary, que é o Grande Mar, é, olhar com atenção, tem umas barbatanas saindo da água. É, deve ter sido com base nisso que eles fizeram esse monstro aí, então tinha realmente serpentes marinhas na obra do Tolkien isso aí tá certinho o que não tá certo aí é a Galadriel nadando nesse naufrágio, isso aí é, como a gente falou na última live, é a invenção da série também isso é outro plot que eu também ainda não percebi perdidíssima nessa cena, mas o, o, o monstro do mar tá ó uhum. vai ser lixado.